Opa, e aí galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha uh, porta automática utilizando um Arduino, um servomotor e também utilizando um RFID. Bom, para quem não sabe o que é um RFID, o um RFID é Radio Frequency Identification. Com isso, podemos identificar uh, através de cartões através de chaveiros, ou até mesmo pulseiras, ou com o seu celular através do NFC. Essa prática de identificação ela é utilizada em ônibus e também em hotéis, para identificar quem você é, isso no caso do hotel, ou para identificar também quem você é no ônibus, e assim fazer o seu pagamento de viagem. O funcionamento é bem simples, até. Eu programei esse cartão aqui para que ele seja reconhecível. Se eu passar no RFID, ele vai liberar a porta por 10 segundos, para que assim eu consiga trancar, certo? Tranquei e ó, trancou. E se eu testar o cartão ou o chaveiro, no caso, o chaveiro. O chaveiro, ele vai identificar que não sou eu. Então, sendo assim, eu não consigo entrar. Se eu utilizar o cartão, ele vai liberar a porta novamente, para que assim eu tenha acesso. Bom, galera, continuando aqui, é, vamos fazer a parte de programação. E essa parte de programação não fui eu que fiz, eu achei um código na internet e eu vou tentar dar uma melhorada nesse código para que fique melhor o entendimento e que você consiga aprender mais sobre o código e consiga fazer na sua casa, vou deixar um pouco mais simples. É, vamos começar pelo princípio, é, que seria é, colocando as bibliotecas necessárias. SPI MFRC cinco, dois ponto H, servo ponto H, uh, o SPI, o que, que é o SPI? É serial, peripheral, é, internal, ou seja uh, você consegue ter uma maior é, transferência de dados, dados através do seu Arduino e seus periféricos. Uh, o MFRC522 ele é uma biblioteca do RFID, uh, e essa biblioteca do RFID você pode achar na internet ou até acessando meu post que eu fiz no meu site. Uh, o server.h é uma biblioteca que já vem no Arduino. Uh, vamos agora fazer a parte de ligações e definições de objeto e portas uh, Para isso eu vou começar com o servo uh, my, my, my servo, Ou seja, isso daqui é um objeto mais servo Já essa definição que eu fiz, ela é uma definição inicializando o buzzer, e agora vamos definir uh, as portas do RFID. Essa definição que eu fiz, ela vai servir para a nossa função que vamos escrever agora. mfrc522, mfrc522, e a gente chama os pinos. Certo, uh, agora vamos criar uma variável de ajuda. Essa variável de ajuda ela vai ser um char e ela vai ser um vetor. O tamanho pode variar, tá? se você quiser você pode aumentar ou diminuir. E agora vamos criar o void setup. O void setup ele serve para você inicializar juntamente com o Arduino. Alguma coisa Então Eu quero inicializar Quatro coisas ao mesmo tempo Que seria A saída do nosso buzzer O nosso servo ele, Eu quero que ele fique na porta 4 Do Arduino E eu quero que ele inicialize O SPI E eu quero que ele inicialize o RFID Para fazer isso Algumas linhas de comando bem simples Vamos chamar vote setup aqui, pronto uh, pin mode eu quero o buzzer seja como saída por que saída? simples uh, o buzzer é igual a um led então ele só o buzzer em si recebe algum dado e para receber algum dado você precisa enviar essa é a lógica mais servo ponto até 4 eu quero que ele fique uh, o dado fique na porta 4 e, do Arduino e eu quero inicializar o SPI que seria a, o melhor dado dentro do Arduino para comunicação e vamos utilizar também o MFRC522 underline init isso faz com que inicialize o RFID e agora vamos para o loop uh, agora que vem a parte um pouco mais difícil uh, a gente precisa fazer com que ele verifique se existe algum cartão ali dentro se existe algum cartão passando através do RFID para fazer isso a gente precisa de um if, tá? Então if mfrc cinco ponto. E agora a gente utiliza uma um, uma função já da biblioteca é is new card Então essa essa função de if ela vai fazer uma verificação de novos cartões e sendo assim, pode ser, só precisa utilizar um return, uh, certo? Verificou e agora a gente precisa selecionar exatamente esse cartão. Para fazer isso, vamos utilizar uh, um if também e vamos utilizar o objeto que a gente já fez: mfrc522 underline read card serial ou seja, o SPI ele vai entrar, ele vai coincidir com essa comunicação para deixar um pouco melhor. Ou seja, essa comunicação ela vai servir para selecionar um dos cartões. Um dos cartões uh, Esse if, bem simples, return também E agora vamos para a parte um pouco mais legal uh, Eu vou utilizar uma string E essa string ela vai receber todo o dado do cartão Ou seja, ela vai receber o hexadecimal do cartão Como assim ele vai receber todo o dado do cartão? Simples Uh, todo cartão que você conhece, que seja UID, ele tem um hexadecimal aqui dentro. Ele funciona uh, com hexadecimal. E digamos que esse cartão que eu tenho na minha mão, ele tem um valor 1. Tá? Valor 1. E a função que a gente vai escrever aqui embaixo, dentro do for... Ela serve para você colocar o valor do cartão, digamos o valor 1, dentro dessa string conteúdo é, E ela vai ficar com um valor é, Ela é string porque ela é hexadecimal E hexadecimal tem letras e números tá? Se fosse só número, utilizaria um int E por que inicializar vazio? Vazio é, fica melhor para que não tenha nenhuma interferência de algum dado da, da sua memória do arduino no caso da eeprom e se você está tendo problemas com a memória do arduino da sua eeprom veja um vídeo que eu fiz de como limpar essa essa memória uh, e agora vamos utilizar um byte uma letra tá eu dei o nome de byte é, dei o nome de letra e de conteúdo tá é... E agora a gente vai precisar utilizar um for O porquê desse for Dentro desse for, ele vai ficar guardando Todas as vezes que você passar um cartão Ele vai guardar dentro do seu conteúdo O valor hexadecimal do for Então, for Byte I Igual a zero I menor Que o MFRC 522.uid.uid.byte, opa, uid size, falei errado, e ele vai somando de um em um, tá? Então ele vai descobrir o valor do tamanho e ele vai somando, basicamente essa é a ideia. E dentro desse for, você precisa guardar dentro da string conteúdo o nome do cartão em RFID, em hexadecimal. Então, para fazer isso, vamos utilizar o conteúdo, que a gente quer guardar dentro do conteúdo, do string conteúdo, com cat, tá? É uma função pré-estabelecida do próprio Arduino. O string, é, você vai receber um valor string do mfrc522, que é o rfid. Então, mfrc522.ud.ud byte dentro do vetor i, tá? Uh, e ele vai do 0 até o valor 10. Uh, e para ele descobrir isso, é, vai até o valor 10. O que seria o valor 10 em hexadecimal? É o 16. Então. Abre aspas, isso daqui serve para você pular espaço entre um valor e o outro e agora a gente precisa realmente verificar se o conteúdo dentro do conquete ele é um hexadecimal então copia a mesma função de cima 522.oid.oid byte valor i a gente só precisa colocar uma vírgula aqui X. Então essa é a verificação de hexadecimal uh, E agora, para uma maior visualização A gente vai utilizar o conteúdo E eu quero que o valor que fica dentro do conteúdo Eu quero que ele seja todo maiúsculo Então, toUpperCase Então, todo conteúdo fica maiúsculo Ou seja, todo hexadecimal vai ficar maiúsculo uh, Bom, é... Para fazer essa lógica de prever se realmente é esse cartão que eu estou utilizando, você precisa pensar um pouco de como que você vai fazer o funcionamento disso. É, se eu passar o cartão, tá? Se eu passar o cartão na porta, ele, como que eu, eu vou saber se é realmente esse cartão pré-cadastrado? Cada cartão tem um hexadecimal, esse hexadecimal pode ser utilizado em algum, algum projeto, no caso a gente vai utilizar esse hexadecimal para abrir a nossa porta. E como que a gente descobre esse hexadecimal? Para descobrir esse hexadecimal, você precisa passar um outro código, esse código ele é até um exemplo dessa biblioteca, e você dá uma leitura, você lê o cartão, e você pode guardar esse hexadecimal para alguma coisa. No caso, eu quero que esse cartão meu, que eu estou agora na minha mão, eu quero que esse cartão, ele tem um valor em hexadecimal, abra a minha porta. Se eu tiver um outro cartão é, não cadastrado, eu quero que ele uh, apite falando que é, não é o meu cartão. Não, então você não consegue abrir a porta. Tá? Para fazer isso, a gente precisa pensar na seguinte lógica, se o conteúdo, ou seja, o conteúdo do for, ele estiver substring, ele estiver aqui, ou seja, se esse valor for o valor pré-selecionado do meu hexadecimal decimal do cartão, Então ele vai ter que fazer alguma coisa uh, Que no caso eu quero que ele Pegue o objeto do servo Pré-selecionado lá em cima E eu quero que ele faça um valor De tal ângulo Esse ângulo que eu quero que ele faça É o ângulo zero Por que do ângulo zero? Bom, uh, com a minha trinca na porta Eu fiz com que o servo, o mecanismo do servo a hora que fecha é, a hora que encosta a trinca na parede da própria trinca ele fique posicionado no valor 0 né, na posição 0 graus então a hora que a trinca encosta na própria trinca a porta vai ser aberta e eu quero também que ele apite fazendo com que eu saiba realmente se a porta foi aberta e eu quero que ele apite por um delay bem curto de 30 milissegundos. Uh, então ele está pitando e eu preciso desligar porque pode encher o saco <risos> esse negócio ligado e não é isso que a gente quer. Então aqui é louco. Uh, e esse delay aqui, eu vou colocar um delay um pouco maior Por quê? É o seguinte Eu vou abrir a porta Eu posso entrar dentro da porta é, não, não dentro da porta, né, mas passar através da porta Eu posso fechar novamente a porta E uh, como que ele saiba realmente se fechou? Então eu quero que ele espere 10 segundos até eu entrar e fechar e ele vai realmente fechar a trinca novamente de volta. Tá? Esse delay eu vou colocar de 10 segundos. 10 segundos é a mesma coisa que 10.000 milissegundos. Tá? Uh, mais servo.right. E eu quero que ele vá ao ângulo de 90 graus para que a trinca, minha, ela encaixe de volta. E é, sendo assim, ela vai fechar a porta. E eu quero do buzzer, volte a pitar, para que eu saiba que fechou realmente a porta. Certo. Uh, essa daqui é a verificação de... A porta aberta Abriu e fechou E ele descobriu com, com somente um cartão Agora, pense o seguinte E se eu não tiver esse cartão? Se tiver outro cartão e eu querer abrir a porta? Eu não vou conseguir é, No primeiro momento ele não vai fazer nada Mas eu quero que ele indique Que essa porta ela não vai ser aberta por... Então eu vou utilizar um Um else uh, Vamos utilizar também uh, O nosso buzzer para que ele indique que a porta não consegue ser aberta então ela vai ficar pitando uh, até o tempo que você fica segurando lá o seu cartão digital write, buzzer write certo, essa daqui é a função para deixar o negócio apitando. mas eu não quero que apite muito, eu quero que seja 15 milissegundos e eu quero que ele volte a ficar low e eu também quero 15 segundos, 15 segundos. Uh, e eu quero repetir de novo essa função aqui, certo, uh, então basicamente é o seguinte, você Passa o seu cartão pré-cadastrado, ele abre a porta. Se você passar outro cartão não pré-cadastrado, ele vai apitar, falando que não é o seu cartão. Uh, bom, o vídeo é esse. Eu espero que tenha gostado. É, mais informações sobre o conteúdo do, desse, dessa programação. De como montar o... O sistema de como montar ah, os fios né, está no site. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É, Deixe o joinha. Inscreva-se nesse, nesse canal. E é isso. Falou!